Olá, eu sou o Dan Solano e mais uma vez eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre Motion Graphics. Motion Graphics ou Grafismo em Movimento, é uma tradução literal, é basicamente a criação de animações digitais em 2 d 3D, 3D, vídeos, efeitos e imagens de todos os tipos, textos, formas, de fotos, vídeos, ilustrações, dentre muitos outros. É uma das áreas mais criativas e dinâmicas e desafiadoras para se trabalhar dentro do design. Porque é uma linguagem de design e do cinema e vem se desenvolvendo desde a década de 50 e seu objetivo principal é impactar, dinamizar a abertura de programas de TV e mesmo de cinema e hoje em dia está muito, muito bem inserido no Youtube também, na cinemática de jogos e toda a forma de mídia digital. O profissional dessa área é muito dinâmico e com um perfil de conhecimento muito amplo, já que seu objetivo é trabalhar com signos que podem mudar ao longo de uma narrativa. Eu sou Denis Solano e essa foi a dica sobre Motion Graphics. Se você gostou dessa profissão, se você quer seguir essa profissão, então faça um curso de design. Esse curso vai realmente te ajudar a crescer e a se tornar um profissional muito, muito, muito conceituado na área. Então desde já, muito obrigado. Não se esquece de dar aquela força. É, assina o canal, curte, compartilha e muito obrigado.